Nós aqui do Campus Avançado de Três Corações, iniciamos o ano de 2020 com muita alegria, com muito entusiasmo, pois iríamos inaugurar a nossa segunda unidade, que é a Atalaia. E assim foi feito. Então, no início do ano, foi feita a inauguração numa festa muito bonita, muito bacana, com participação de toda a comunidade. Porém, poucos dias depois da inauguração, foi decretada a pandemia, né? o que nos pegou de surpresa... Né? E tivemos que iniciar o ano, né? praticamente desde o início do ano é, ad Nos adaptarmos ao ensino remoto né? E aí, o que, que aconteceu? Toda a comunidade, quando eu digo comunidade, eu me refiro a alunos, servidores, colaboradores, família e amigos do campus Todos entenderam a necessidade dessa nova forma né, de de levar a educação, o ensino para os alunos, né? uma, uma novidade, vamos dizer assim. E toda essa comunidade abraçou a causa de uma maneira muito aguerrida né? e com o apoio da, né, de nossa reitoria, onde foram mantidos os auxílios estudantis, o pagamento de auxílio à internet, nós aqui do campus... Com empréstimo de computadores, né? editais para alunos colaboradores também, né? num trabalho aí, né? de, é, de enganjamento dos colegas no sistema, de, nesse novo sistema. Enfim, em, foram muitas atividades que foram feitas ao longo do ano, novidades. Né? E, nesse sentido, eu quero agradecer muito a toda a comunidade que entendeu essa necessidade. E a gente pode se podemos dizer que no final deste ano, chegamos vitoriosos. Porque no somatório, podemos falar assim, não, nós conseguimos, né? nós vencemos desafios, né? nós nos adaptamos né? a essa realidade e, apesar de, das dificuldades, do sofrimento que foi ao longo desse ano, podemos nos considerar, toda a comunidade, né? vitoriosa. Né, né, então a gente é, é, conseguiu passar o ano né, com essas dificuldades, mas atingimos o nosso objetivo que era levar o melhor para o nosso aluno. então eu agradeço muito a todos, né, eu acho que todos entenderam e neste final de ano, né, nesse final de ano eu espero que seja de muita reflexão né, para que todos né, possam entender tudo que passou e servir de lição para o próximo ano. Né? Que no ano que vem vamos arregaçar as mangas, vamos continuar o nosso trabalho para passar por esses momentos aí que não vão ser fáceis, vão ser difíceis também. Né? Mas nós vamos conseguir vencer esse momento. Eu tenho certeza, com a colaboração, com a ajuda de todos, né? nós conseguiremos. Então, nesse sentido, eu desejo a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo e vamos continuar juntos juntos para superar essas dificuldades que, que essa pandemia nos trouxe. Então, um abraço a todos e até o próximo ano. Obrigado.